brasileira. A vida pode dar quantas voltas ela quiser Que eu vou tá na guarda pra viver e merecer O que ela tem pra dar, joga a quantia na mala Que hoje eu vou descer forte, vou apagar seus motivos Pra querer falar sorte, trabalhoso, vulgo Cê não vai querer me atravessar de francesinha e tudo Enjoada assim pra prosperar, chamar meu nome na Anta querer bater cabeça chamando de piranha Posso rir, imagina, ainda continuo Foda, gris e mato no beat, eu não me arrumar Nota versão que eles não Eu sinto a vaidade, problema que eu sou Rua e trabalho com verdade Se esforça pra tentar saber meu nome Baby, eu te falo, nunca se sabe Hoje pode me chamar de quatro Essas rimas, essas notas, a lembrança da sua mente Sou tudo que vai e volta, apenas suficiente Sou o que eu quiser buscar, aposto minha vida nisso Independe o que cê pensa, ouça, eu sou tudo isso Tudo, tudo que eu quiser, hoje eu vou te confundir Se esforça pra tentar saber meu nome Baby, eu te falo, nunca ah. se sabe Hoje pode me chamar de 44 4 mas amanhã, baby ah. Nunca se sabe Se esforça pra tentar saber meu nome Baby, yeah. eu te falo you up like